E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte manos, é... essa semana, esses dias aí, né, eu peguei Covid, ainda tô me recuperando. Foi a primeira vez que eu peguei, né, e, e não fiquei mal, mal. Mas tive que ir pro hospital e tomar pressão, remédio no veia, é muito ruim... Ah, enfim, galera, por isso que ficou vários dias aí sem, sem vídeo no canal, tava com a voz ruim, tá, tô me recuperando, pode ver que a voz, é, tá, tá, tá melhorando, e é isso, cara, bom, deixa o seu like, é, comenta alguma coisa aí, e seguinte, manos, é, é possível, tô ligado aí que tem muito speedrunner, é, Quiser jogos em. O último que saiu foi. O Elder Ring, né? Que os caras terminaram em 12. minutos não sei. 20 Será que isso é possível no GTA, mano? Em 5? <risos> não sei, cara. vou Eu vou dar play aqui. Vou deixar o vídeo original na descrição. Beleza? E aí no final vocês comentam aí se realmente isso é possível ou não como vocês podem ver aí, é a primeira missão do game, né? Missão do prólogo. Vamos ver o que que acontece aí pro cara zerar em 5 minutos o game. É... Bora lá. Olha lá. Ah, é tipo um tutorial ali, ó. para pra... Tirar no extintor. É tipo um tutorial, é? Depois vocês tentam aí. Tá. 30, 30 segundos em frente à, à, à árvore. De, ah, pegou uma chave. 30 segundos no, na árvore de Natal. Você viu que ele pegou uma chave ali. A chave da onde? Ah, porta de segurança. o ah, que? Vai abrir essa porta? Ah, vai abrir a porta. Ah. Olha aí. Abriu a porta de segurança. Pegar o cartão na mochila. Cartão amarelo na mochila. <risos> a mochila tem um ponto de interrogação ali, mano. Ah lá, pegou. É... Fim de Frozen Allen Como assim, mano? Tô entendendo Beleza, passou ali do É uma coisa em relação aos aliens Vai ter aquele alien que fica no, no, no gelo, mano? É O alien que fica no gelo estranho, né? Porque quando você sai da rota, a missão fa falha, né? Ela fracassa. Tá. Tá, mandando estaciona. Eita! Nossa! Como assim, mano? Caraca, aquela mochila tem a ver com, com esse alien aí, mano? A ter que estacionar correto. Olha lá. Ah. Ah. <risos> Zerou o jogo? <risos> Por quantos minutos? Não, três minutos, mano. Foi três minutos. Tudo bem que ele deu uma editada ali. Que isso, cara? Olha lá, olha lá. Chegou um helicóptero. Cara, essa música, que se eu não me engano, eu acho que tem direitos autorais, velho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Zero. Mano. Como assim, velho? E aí? Ah, foi pra Los Santos. Congratulation, você terminou o jogo. Que isso, mano! Ó <risos> o dinheiro! Caraca! Ah lá o contratos é habilitados, contratos habilitados, carros habilitados. Apareceu um monte de conquista ali, mano. Que isso, cara? Alá, ah, lá. lá. Pera aí, é uma porcentagem ali, mano. Status do jogo. Olha lá, completo. 100%. Olha lá, 3 minutos, mano. Jogou 3 minutos com o Michael, com o Franklin. Zero com o Franklin. Aí, ó. Zero minutos com o Franklin, que você não joga, né? No, no prólogo do jogo. Com Trevor, 3 minutos e 35. Como assim, cara? Todas as missões feitas, olha lá. Que isso? Social Clube. Ah, agora eu não sei essa referência aí não, hein? E o Brad, né? Tem que estar tá vivo o Brad. Cadê o Brad? Michael tá diferente, né? Esse cabelo aí, mano. Nunca vi. Olha lá. Vários carros liberados, né? Apareceu ali, né? Quando finalizou o jogo. Três minutos, mano. Caraca. É, um, vários carros na casa do Mai. Até um ele Ponto. Fotos. Vi que o cara mostrou até a estatística ali, mano, do, do, do jogo. Caraca, que loucura, mano. Ó, tem uma entradinha ali, ó, bonitinha. Três minutos. Três uns quebradinho, né? Mano. Tá aí. Três minutos, mano. Eu vou deixar o canal do cara que, que fez esse vídeo, galera, aqui na descrição. E ele mostrou estatísticas, mano. Eu acho que deu aquele, né? Aquele miguezinho, aquele miguel. Mas, enfim... Qual game que você. Você curte Speedruns? Esses caras que, go, que zeram um jogo rápido. É, como eu disse pra vocês, normalmente os caras sempre bugam o jogo, né? Pra zerar o jogo tão rápido. Eles quebram o jogo todinho. E os Dark Souls que o pessoal consegue fazer bem, né? Eu vi o Sekiro, o cara terminando o jogo rapidão, pulando várias partes. E o último foi o Elder Ring, né? Que o cara conseguiu. 12, 15, se eu não me engano. Não sei quanto tá o recorde. E o cara faz, os caras vão lá, atualizam o jogo, mexe, não dá pra fazer mais. Até descobrir outro método. Mas o que foi isso? Foi um bug que o cara fez. que ele fez aí pra zerar o jogo em 3 minutos, mano? Mas enfim, galera, tamo me recuperando aí pra trazer mais vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. Tamo junto. Fui!